Beleza, galera! Isso aí! Prazer, hein? tá com vocês aqui, esse é o canal Faixa Verde, muito mais informação pra você, o nosso encontro aqui semanal do nosso canal Cachista, mas também que fala aí sobre outras plataformas também quando me convém aí, quando convém e quando vem coisa boa ou também quando a gente vai criticar alguma coisa né, então não é porque o canal é caixista que a gente não vai acabar falando de coisas boas que acontecem, assim como aconteceu com a Plus no mês passado, que pra mim eu achei que foi muito legal eles ter lançado Borderlands e também são Sonic Mania, aliás eu tô me divertindo bastante ainda com Sonic Mania A Sony resolveu falar hoje, colocar em seu portfólio oficial lá no Twitter, lá, twittar Uh, os jogos que vão ser lançados para julho. Então julho aí foi colocado para a galera estar tá, jogando aí. Então eles capricharam mais uma vez. Então vamos ter aí uh, o PS 2019 que já é um jogo de futebol consagrado aí que a galera gosta bastante com vários jogadores com várias equipes aí europeias, várias equipes de vários países e também aí o jogo brasileiro aí que eu vou até pegar aqui para estar tá mostrando porque esse aí eu cheguei a comprar na época uh, Uh, que é o Horizon Chase Turbo. Então é um jogo aí que parece um top gear para quem não jogou. Foi lançado primeiro aí para celulares, aquelas plataformas Android, uh, também para o iOS. E depois aí foi lançado uma plataforma o PS4 e para o Xbox também o mesmo jogo, tá? Então esses dois jogos estarão sendo feitos partes aí do pacote para quem é assinante da Plus. Ou seja, se você não é assinante, vai lá, assine a Plus. Se você é, já assina, é só guardar o... O jogo se mostrar ali na plataforma E é só se divertir Beleza galera, é, no mais Tamo aí, vamos falar bastante coisas é, Do nosso dia a dia E com certeza de Xbox E a nós também, quem quiser Me seguir lá no Mixer Eu tenho meu canal no Mixer lá Também que eu faço minhas lives, jogos jogos lá Que é da minha plataforma do Xbox aí Um abraço galera, até mais Pra quem não conhece o canal, curte aí E tamo aí